Bom dia meus amigos do canal Como eu prometi para vocês fazer um vídeo ontem Como recuperar a energia Às vezes você está fazendo um vídeo aí num lugar que está tá Um pouco aí cansado Você perdeu um pouco de energia Trabalhou uma hora, duas horas com a Então eu vou dar uma demonstração Como você pode recuperar rápido a energia Você pode usar você pode usar energia, por exemplo, se você estiver na beira do rio, você pode usar a água do rio. É, você vai na beira do rio, pega três, você pega três golems de água com a mão, pega assim, ó, com a mão dentro, vem aqui no ombro, despega aqui no ombro, deixa escorrer até a ponta dos dedos. Você faz o processo três vezes e deixa escorrer até a ponta dos dedos aqui, ó. Eu vou até tirar aqui, ó. Tirar aqui essa pulseiros, pelo Porque a... Aí depois você pega com a mão esquerda, pega o mesmo, mesmo tanto d'água assim, vem aqui no braço, levanta a camisa aqui, ó, você pega aqui, ó, deixa ela escorrer até a ponta dos dedos, você estica o braço assim, deixa ela escorrer, você faz o processo três vezes. Agora, se você não tiver, por exemplo, na... Com as do rim, você pode fazer em casa, igual eu tô aqui, ó, eu tô aqui na pinha fazer lá no tanque, mas lá no tanque está ocupado então você pega aqui na torneira e esse processo que você pode fazer, por né, exemplo, dentro do banheiro na pia né, na pia no banheiro, você pode abrir a torneira que eu vou fazer agora vocês vejam só vou dar uma olhada aqui se o celular está pegando focando, dá certinho, tá então tá tudo ok então, e agora já tá eu vou pegar ó, um dois o pé de escorreu na maçã do peso dois três ele trocou já de um lado agora eu vou pegar com a mão esquerda vou ficar aqui ó. um dois três ele pé de escorreu na maçã do dedo processo é feito com a água corrente com a água fria não pode ser feito com água quente e você tem com água de chuveiro e você pode fazer também o mesmo processo você tá na beira por exemplo do rio eu vou deixar um pouco aqui a para que ela possa, ela possa fazer mais ou menos uma limpação lembrando aí o pessoal que é tem muito tempo, você está lá na beira do mato, você tem um. Você tem lá, por exemplo, uma garrafa do água, você pega um pouquinho de água na mão e faz três vezes cada lado. Aqui é como se estivesse no rio, você enche a mão de água, um, dois, três. A outra mão igual, um, dois, três na dos dedos você acabou de fazer você pode enxugar o braço não sem problema nenhum isso você pode fazer na beira na praia você pode fazer beira de vinho e você pode também fazer em casa por exemplo você está na pia do banheiro se você não quer pegar água da própria torneira você põe fecha para a cuba, pega um pouco d'água de dentro e faz de dentro mais, um, mais rápido na carneira. Você pega aqui. É um, dois, três. Um, dois, três. Isso recupera a sua energia. Agora, existem outras maneiras de você recuperar. Você recuperar essa energia. Sem você precisar usar a energia da água. Você pode fazer pela energia, por exemplo, do vento. Do sol, do fogo, né? o sol é o fogo. E também você pode fazer pela energia na terra. Mas assim, a mais prática para quem está iniciando, aprendendo, é a água. Aí, uh... lembrando aí o pessoal também das lives aí pessoal que tiver interesse aí, a descrição tá embaixo vai tá ficar embaixo do vídeo hoje nós né, não vai fazer mostrar ela aí no vídeo porque hoje mais foi mesmo para demonstrar mesmo a, como recuperar essa energia porque o pessoal tem perguntado muito maurício olha como recupera essa energia porque às vezes eu desgasto a energia treinando então é a água vai na onde tem um pouco d'água e é três poucos de água que você pega, você despeja e deixa correr até a ponta dos dedos, três lados. primeiro é esquerdo, que é o negativo, desce. Depois você faz com o esquerdo positivo. Então é uma, é uma coisa muito simples. E depois pela frente aí também a gente vai explicar também como a pessoa recuperar a energia usando outras, outras energias, né é do fogo, do sol e também recuperando energia por exemplo da terra e também do vento mas aí já é, uma, é um outro jeito tem que ser um outro lugar esse vídeo que eu estou fazendo hoje mesmo eu gostaria de fazendo ele na beira do rio só que aqui está chovendo muito então não dá para ir lá no rio pela frente eu faço esse mesmo vídeo já num lugar já mais apropriado um lugar bonito, lugar com uma visão Hoje eu fiz aqui nessa cozinha porque nós não está tendo fome lá na Verde Rio mas o processo é o mesmo só é questão de lugar e, e maioria das pessoas, às vezes vai fazer em casa então essas pessoas que for fazer em casa pode fazer na fazer na pia do banheiro, por exemplo, para usar a torneira do banheiro, fazer as três aí. É... Agora, também, quando você estiver, por exemplo, no campo, no lugar que você está fazendo pesquisa, por exemplo, você está usando as variônicas aí numa caçada, é... Deu aí uma hora, duas horas, você está usando ela, você sente que está um pouco cansado, você faz esse processo. E em seguida, você também fizer o processo dos três lados com a água, você também pode tomar três bolinhas de água. Você toma três bolinhas de água, também que é muito bom também. Mas são só três, você não pode tomar, por exemplo, dois nem quatro. São três bolinhas de água, só para meter os três. Mesmo que você tiver com mais sede, você fica com aquele pois Mais daí a pouco, uns minutos, meia hora, você toma água. A tua energia está toda recuperada. Você, aquele cansaço teu vai tudo embora. Então, a, isso é muito bom. Porque a recuperação de energia ela é importante. Porque azeite depende do que você está fazendo, você no dia a dia, você desgasta a tua própria energia. No trabalho, no serviço, você está desgastando a energia. Agora, você saber recuperar ela, mesmo que você esteja lá no trabalho, você pode, você vai lá no banheiro, lá, é, é rapidinho. Porque você está no banheiro, você pode tirar a camisa, você não precisa molhar a camisa. Aqui eu fiz com a camisa, então eu posso tirar a camisa no vídeo. Aí, é rapidinho, você vai lá no banheiro, faz, já sai, você vai, você vai notar que você vai sair dali já, com toda a energia recuperada. Então não é só que tá, é, a pessoa está usando as valeônicas que ele vai recuperar essa energia. Que é o lugar que quiser. Ele está lá no serviço, ele dá uma corrida lá no banheiro lá e faz o processo, recupera a energia, aumenta a energia dele. Porque a energia da água é uma das quatro energias, dos quatro elementos. Então você vai ficar com energia boa e positiva. Agora isso pode ser feito em qualquer lugar que você tiver Que você sentir que a sua energia está pouco que Você está cansado, que você está... se é, assim, afobado. Você faça esse processo e... e recupera a sua energia rápida E casuário ano um com o pêndulo é a mesma coisa Você fica aí horas, aí na mesa aí Trabalhando com o pêndulo Você gasta um pouco da tua energia Então você... Acabou de fazer aqui o seu trabalho ali, você vai lá no banheiro, na pia, faz o processo. E lá no banheiro você pode tirar a camisa, depois, antes você de pôr a camisa, você pega uma toalha lá e enxuga os braços. Deixa a camisa e pronto. Então é algo muito simples. Então eu estava devendo esse vídeo aí para o pessoal. E agora nós estamos fazendo ele. eu espero que o pessoal goste. Nós já estamos aí já para encerrar também ele, porque já estamos aí na faixa dos 10 minutos. Lembrando aí o pessoal que a descrição lá para adquirir a Tua está embaixo aí do vídeo. Tanto a como o Pena. Nós temos aí um pessoal que já entrou em contato. Quase todo, é, todo dia entra a gente em contato para ela. Vamos ter que encerrar esse vídeo, porque ele está ficando longo. E agora nós vamos ter um próximo vídeo aí que eu vou fazer um vídeo agora do próximo, que deve sair. Esse vídeo vai entrar no canal na terça-feira. É um começo sobre como começar a levitar, começar a tremar, começar a meditar com a levitação. Então ele é um começo, é um começo para quem quer começar a treinar. muitas novidades de vídeo e também gostaria de agradecer seus amigos aí da participação aí pelo canal e um bom dia malvidos com